Defunto ressuscita dentre os mortos em uma cova rasa, fantasma correndo na rua, pessoa possuída toda invertida na rua de madrugada, animação bizarra sobre gameplay, jovem quebra três costelas ao bater em estrutura invisível, corpo assustador passa desapercebido em exploração urbana. Antes de tudo já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma, e se não for inscrito inscreva-se e ativa o sino das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Um homem estava dirigindo por uma rua na Índia quando de repente ele viu uma manta branca ambulante vagando no meio da rua. está debaixo dela não tem forma humana Temos um jovem correndo rumo ao elevador fugindo de um sujeito que o perseguia na rua. Ele só não esperava que este mesmo sujeito misterioso estaria lá em cima o aguardando. Desapareceu, mas não por muito tempo. É como diz o ditado, pode correr, mas não pode se esconder. Imagens perturbadoras de uma figura macabra sobre um carro abandonado registrado no México. Vá a volar, compa, comparta. Quer volar, compa? está para que te Ela está vestida de preto e parece estar tentando meio que dar uma partida em uma vassoura supostamente voadora que aparenta estar com defeito. Vamos voar? vuela, pues, Vuela, pô, vuela, para pô, cielo. Eu quero que eu chegue, cielo, vuela. Ou seja, estamos diante daquilo que em tese seria uma bruxa. Imagina você voltando tarde da igreja por uma rua escura e no caminho que dá para sua casa você se depara com isso. Oh, estou ouvindo o seu raro? Deusito, Deus meu, que vocês é são? Ai não, está fazendo tem a impressão de que é uma pessoa possuída pelo demônio raro. andando de quatro e toda Deus, invertida. Deusito, Deus meu, que vocês é são? Ai não, está é fazendo um vídeo muito bizarro mostra um homem muito assustado com uma voz que vinha de dentro do quarto em um momento que só havia ele na casa e tudo ficou pior quando objetos começaram a se mover. Meu irmão, acaba de escuchar um aqui dentro, e são da noite, irmão. Ei! Puta madre. Sim, sim, eu escutei, ué. Se abriu a porta deste quarto, ué. Vera, se for uma brincadeira, certamente a pessoa responsável se escondeu debaixo daquele lençol. Puto sol, velho. Bom, acho que é melhor ele correr. Ele abriu a porta deste quarto. Aqui temos mais um vídeo que ninguém conseguiu explicar, nas imagens vemos duas belas jovens brincando no balanço da lagoa quando o inacreditável aconteceu, o que poderia ser um salto perfeito, terminou em três costelas quebradas em uma parede invisível. <risos> Tivemos um desenho muito bizarro. Um jovem estava muito feliz por ter batido um milhão de visualizações no gameplay em tão pouco tempo. O okay? que be Twitch! Oh meu Deus! Words não podem proud o am of eu Mom! de você! You know Você sabe o que isso significa? Isso fez com que ele se sentisse superior. No, mom! No. It means I'm a god. Sim, um Deus. Can't you hear the mother? The bells. They're ringing. Finally, harvest can commence. O nível alcançado foi tão elevado que ele se transformou em parte do jogo. plane the Minecraft waits for me now hurry hurry now hurry come on the world is so colorless so empty and void of light but not here there is no limit to the possibilities I give my life to you Minecraft I give my life me! Take me, oh Father! Oh Lord! Oh Minecraft! I saw the face of God! And it was square! It was square! Imagens nunca antes vistas do que parece ser um defunto ressuscitando dentre os mortos. Este caso foi captado na Indonésia. Enquanto dois jovens vagavam pela mata, acabaram se deparando com uma cova rasa clandestina, onde um corpo em estado de decomposição parece ter retornado à vida. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Pa? pa kami bicha tida, tida bicha Prestem bastante atenção naqueles bonecos e no olhar atento e assustado daquele gato. Sim, alguma coisa saiu do boneco. Seria um fantasma? Será que isso justificaria a estranha reação? Agora, em uma exploração urbana, a manifestação do mal diante dos nossos olhos. Um corpo estava estendido no canto e foi captado pela câmera sem eles nem perceberem. No vídeo, um homem chegou em sua casa após um longo dia de trabalho e se deparou com uma boneca de pé na sala. Assustado sobre como a boneca se mantinha de pé, começou a filmá-la. Foi quando ela se moveu, então ele fez o que qualquer um de nós faria, correu e se escondeu. Mas olha só quem já estava lá no banco de trás ansioso pela sua chegada, uma figura branca e pálida como um difunto. maaf, não não sei se você E se escondeu.